Olá, meus amores! Estamos seguindo aqui com as nossas dicas quentes para a OAB, processo civil, comigo, professora Raquel Bueno. A nossa dica de hoje ela está relacionada à execução autônoma envolvendo aí título executivo extrajudicial. É isso mesmo. A gente sabe que dentro da execução autônoma envolvendo título executivo extrajudicial, o que, que vai acontecer? O executado ele vai ser citado, por qualquer dos meios de citação admitidos no CPC, e ele é citado para efetuar o pagamento da sua dívida, envolvendo, obviamente, obrigação de pagamento de quantia, ele tem três dias para poder efetuar esse pagamento. Se ele efetua o pagamento, a verba honorária é reduzida pela metade. Mas ele também pode, ao invés de efetuar o pagamento, imagina que esse nosso devedor tem interesse em se livrar da obrigação, mas ele não tem condições de efetuar o pagamento à vista. Então, nós temos o um Instituto aí da Moratória Legal ou do Parcelamento da Dívida. É isso mesmo. A previsão está no artigo 916 do CPC. Esse parcelamento ele implica na renúncia aos embargos à execução. Então, no prazo dos embargos, que são na verdade 15 dias, a contar da juntada, do mandado, estação cumprido, 15 dias úteis, ao invés de fazer embargos, eu posso optar pelo parcelamento. Isso significa que, eu vou fazer um requerimento para o julgador e junto com esse requerimento eu já comprovo o depósito de 30% de toda a dívida atualizada, englobando aí custas processuais e honorários advocatícios. Então eu pago 30% e peço para que o restante seja, o pagamento do valor remanescente seja feito em até seis parcelas. Aí o juiz exerce, né? permite o contraditório, para ver se, né, a manifestação do exequente, para ver se realmente aquele meu depósito de 30%, tá certo, tá? Se o, o valor das parcelas que eu mencionei também estão corretas, e aí, estando tudo OK, o juiz ele autoriza esse parcelamento. Eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte, Raquel, e se esse parcelamento não for cumprido, qual é a consequência jurídica? Aí nós vamos ter o vencimento antecipado das parcelas que ainda faltavam, as vincendas, então o vencimento antecipado das parcelas remanescentes e uma multa básica em cima do valor ainda em aberto, multa essa de 10%. Uma outra informação também que consta do artigo 916 é que Novidade também do CPC de 2015 é que esse parcelamento ele não vale para o cumprimento de sentença. Então, o parcelamento ele estaria restrito à execução autônoma de título executivo extrajudicial. Certo? Quer saber mais? Vem com a equipe GRAM OAB a sua aprovação garantida.